quem diria, hein? O zero tem uma história, longa e complicada. É a história do nada, que virou número, e um número muito importante. O título de nossa história de hoje é... Zero sim, mas com muito orgulho! Professora, sabia que ontem tinha H e hoje não tem mais? Ai, Joãozinho, não estou interessada em suas brincadeiras. Não ligue, professora. O Joãozinho é um zero à esquerda. Sofia, por favor, não provoque. Mas essa história de chamar alguém de zero é complicada. Mesmo a história do zero é longa e complicada, viu, Sofia? Vocês já pensaram se não existisse o zero? É, eu acharia ótimo. Assim nunca tiraria zero numa prova. O zero é o nada. Não é positivo nem negativo. Sei lá. É, os homens aprenderam a contar há muitos milênios. Depois, aprenderam a registrar suas contagens fazendo marcas em pedras ou pedaços de madeira. Com o passar do tempo, aprenderam também a separar as marcas em grupos de 5, 10 ou 20. Inventaram outras formas de registrar a contagem através de símbolos. Isso todo mundo sabe. Inventaram os numerais 1, 2, 3, 4, etc. E ainda mais, isso deve ter sido lá pelos tempos de Cabral. É, Jozinho, você tem um pouco de razão. Os numerais 1, 2, 3, ainda que descobertos muito antes na forma que usamos hoje, foram desenhados no tempo de Cabral. Mas nem sempre eles foram assim, viu? E não foi nada fácil serem aceitos. Que bobagem! Afinal, eles são tão simples e eu não tenho problema algum com eles. Claro, estamos acostumados com eles, pelo menos há uns 500 anos. Mas há 4 mil anos, Joãozinho, não era assim. O zero não existia e tinha uma maior dificuldade em escrever 4 mil. Então, simplesmente, não podiam escrever mil. Podiam sim, viu, Sofia? Alguns povos tinham uma forma, um símbolo para isso. Mas era tudo muito complicado. Os gregos usavam letras e mil era chamado de miríade, um sistema nada simples. Mais interessante era a forma na qual os povos que habitavam a Mesopotâmia escreviam os números. Eles tinham símbolos adequados e já usavam, ao contrário dos gregos, uma notação posicional. Podemos situar isso uns 1.600 anos antes de Cristo, mas a notação desses povos tinha um problema sério. Qual era esse problema? O zero ainda não havia sido inventado. Por exemplo, usando a nossa notação para diferenciar 11, 101, 1001. Eles deixavam espaços entre os símbolos ao invés de colocar zero. Já imaginou? O problema era reconhecer o tamanho do espaço. O contexto é que iria deixar claro se era 101 ou 1001. Aposto que desse jeito o Joãozinho não iria escrever nenhum número certo. É, nem você, metida. Calma, gente. Era um sistema muito complicado. Mas em algum momento, entre 600 e 300 anos antes de Cristo, alguém na Babilônia teve uma ideia revolucionária. A escrita desses povos tinha um sinal especial para indicar o fim de uma frase, como nós temos o ponto. Não era um sinal simples, mas vamos usar o ponto para exemplificar. Um e um sem o ponto significava onze mesmo um ponto um significava cento e um um ponto ponto um significava mil e um estava inventado o zero para indicar a ausência de um número. Este zero que tinha uma forma estranha, nunca era usado por último em um número bom daí então todo mundo começou a usar o zero. É, embora a introdução do zero tenha sido um dos marcos da história da humanidade, seu uso ficou restrito à Mesopotâmia pelo menos até a época de Alexandre o Grande. Então, começou a ser conhecido na Grécia, mas não em seu sistema de numeração. Mas de qualquer forma, parece que foi na Grécia que tomou uma forma circular. Sinais de seu uso são encontrados em tabelas astronômicas. O que é mais ou menos natural porque os gregos adotaram um sistema de divisão do círculo em 360 graus, cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Usava-se o zero para indicar a ausência de graus ou minutos ou numa medida. Puxa, essa história do zero ainda está muito longe de nossa época. Realmente, viu Sofia? Tiveram que se passar mais de mil anos até o zero chegar ao ocidente. Primeiro passou pela Índia, uns 600 anos, e depois passou pelos árabes. O zero chegou à Itália em 1202, mas levou mais uns 300 anos para que o zero começasse a ser levado a sério na Europa. Não entendo por que levou tanto tempo se o zero é tão importante. Aos poucos você vai entender. Voltemos à Índia. Por volta de 600 d.C., os indianos possuíam um sistema de numeração posicional e decimal. Já faziam uso do zero para indicar que em um número faltava determinado dígito. Aliás, os números de contagem chamavam-se figuras. E o vazio em uma ou mais posições de um número era chamado, na língua indiana, na época o sânscrito, de súnia súnia significava vazio, lugar onde não tem nada. Este foi somente o primeiro passo decisivo feito pelos indianos. A utilização do zero junto com as outras figuras para escrever novos números. Professora! Por que a gente dá só três passos para subir quatro degraus? Joãozinho, sua pergunta é interessante, mas não interrompa agora. Tá bom. Mas já que a gente está falando de passos. Qual foi o segundo passo importante dado pelos indianos? Com certeza foi reconhecer o zero também como um número, e não como apenas um sinal para indicar uma posição vazia. Isto é, como um número que podia ser somado ou multiplicado a outros números. Isso é muito importante, viu, Joãozinho? Vocês podem ter duas laranjas ou três bananas, mas não podem ter zero laranja. Se chuparem duas laranjas, ficam com nada. Os indianos transformaram nada em alguma coisa, um número. Mas para colocar o zero entre os outros números como um número, foi preciso realizar outra revolução. Quantas revoluções! Os indianos eram muito revolucionários? <risos> Quando falo em revolução, quero significar uma mudança mental, Sofia. Passar a entender as coisas de outras formas. Os indianos compreenderam que os números são entes, objetos abstratos. Os números de contagem puderam ser vistos abstratamente, sem a necessidade de contar coisa alguma. Isso é uma revolução na história. Os gregos nunca deram esse passo em direção à abstração. O conceito de número para os gregos era uma propriedade quantitativa de coisas. Bem, pessoal, vamos a um pequeno intervalo. Enquanto isso, pensem no seguinte: por que para subir quatro degraus damos somente três passos? E também, por que o século XX foi o século dos anos 1900? Série Matemática Série Matemática. Mas quando os indianos começaram a tratar o zero como número? Talvez por volta do ano 600. Um matemático chamado Brahma Gupta já afirmava que um número menos ele mesmo era zero. A soma de zero e negativo é negativo. De afirmativo com zero é positivo. De zero com zero é zero. Posteriormente, Sofia, em 830, outro matemático chamado Mahavira dizia que... Um número multiplicado por zero é zero. Diminuído de zero permanece inalterado. <risos> Brahmagupta parece mais nome de cerveja. Mahavira, então, é muito esquisito. É, mas você já pensou que os indianos devem achar do nome Joãozinho? Deve soar muito estranho. Então aceite normalmente esses nomes. Brahmagupta e Mahavira. E tem outro nome em nossa história que vocês vão aceitar normalmente, Báscara. O da fórmula de Báscara? Sim, esse mesmo. Báscara viveu por volta de 1150, mais de 500 anos depois de Brahmagupta. Portanto, mais maduro sobre esse assunto e escreveu de forma concisa e elegante. Na adição do zero ou subtração dele, as quantidades positivas ou negativas permanecem inalteradas. Báscara escreveu isso em um livro que ele chamou de Lilavate, o que significa Garotas Charmosas. Não é um nome muito comum para um livro de matemática, né? Garotas Charmosas? <risos> Esse livro não serve para Sofia. Ai, Joãozinho, Olha, curioso também é o enunciado de um dos problemas do livro de Báscara. Beleza e delicadeza deliciam as garotas, cujos olhos parecem aos de um fauno. Se você for habilidoso em multiplicação, me diga. Quanto é 135 vezes 12? Um problema mais antigo é o seguinte: um colar se rompeu durante um namoro. Um terço das pérolas caiu no chão, um quinto ficou no sofá, um sexto foi achado pela menina e um décimo foi recuperado pelo namorado. Seis pérolas ficaram no colar. Me diga agora, quantas pérolas compunham o colar? Ah, como eu gostaria de estudar um livro desses! Por enrolação, Será que esse tal de Basque veja, Joãozinho, você deve compreender que cada povo tem uma formação, uma forma de ser que varia de época para época. É claro que os indianos não escrevem mais livros como esse. Os indianos guardaram para eles essa invenção ou contaram para outros povos? Parece que não guardam um segredo, viu? Sabemos que um bispo sírio, já em 662, tinha conhecimento de que os indianos tinham um método de cálculo surpreendente. Para isso faziam uso de nove sinais. Usavam a notação posicional de base 10, com o zero como sinal para representar o vazio ou a falta dos nove sinais. Portanto, os conhecimentos indianos já eram conhecidos além das fronteiras da Índia. Já considerar o zero como um número é mais complicado. É complicado até hoje, para a cabeça do Joãozinho. Sofia, por favor, não provoque. Desculpe, professora. Mas só esse bispo sírio teve conhecimento? É difícil saber, viu, Sofia? Mas no início do século IX, os árabes já tinham conhecimentos dos métodos de cálculo indiano. O grande matemático árabe al inventor da álgebra, certamente os conhecia. al escreveu um tratado de aritmética explicando o uso dos nove símbolos e do zero como um sinal posicional. No livro, ele explica com clareza, por exemplo, a construção do 10. O livro de al deve ter sido escrito por volta do ano 806. E para ele, o zero ainda não era um número. É, professora, a palavra zero é a mesma em todas as línguas? A história da palavra zero é tão complexa como a história do conceito de zero. Os indianos tinham várias palavras para designar o zero, como súnia, Mas nenhuma parecida com o zero. Os árabes traduziram súnia para cifre, que significa vazio. Foi traduzido para o latim como zéfiron, depois passou para zéfiro e terminou em zero. Mas às vezes dizemos que uma expressão é nula querendo dizer que vale zero. Como que é isso? Acontece que os algarismos eram chamados de figuras. Os livros antigos explicam que as figuras eram dez, nove que tinham valor e uma que não valia nada, a figura nula, mas que fazia valer outros números. Newton, em sua aritmética universal, usa a expressão nothing. Não coisa, ou seja, nada. Figura nula vem do latim, também usada como sinônimo de zero. Continua sendo usada na forma simplificada, nula ou nulo em várias línguas. Por isso, quando dizemos que uma pessoa é um zero, estamos querendo dizer que não vale nada. Bom, se eu entendi, o zero saiu da Babilônia, foi para a Índia, passou pelos árabes. Mas quando começou a ser usado no ocidente? Ah, essa é uma outra novela. Inicialmente, os algarismos indo-arábicos foram para a Espanha. Grande parte da Espanha era dominada pelos árabes. Depois de um ou dois séculos de dominação, os árabes estavam mais receptivos e recebiam estudiosos de outros lugares da Europa. Um dos nomes mais conhecidos é o Gebert, que depois virou Papa Inocêncio III. Isso aconteceu por volta do ano 950, mas Gebert não teve muito sucesso em divulgar a aritmética indo-arábica. No ano de 1120, foi traduzido para o latim o livro de Alcovarisme. Mas um marco na história foi um livro escrito por um cidadão de Pisa, em 1202. Seu nome era Leonardo Fibonacci. E o livro Libera Bate, Livro dos Cálculos. Nome meio confuso, pois leva a pensar em cálculos usando ábacos. Mas o livro é dedicado a explicar a matemática árabe e o uso dos algarismos indo-arábicos para os latinos. A partir do livro de Fibonacci, os algarismos indo-arábicos começaram lentamente a se disseminar e substituir os algarismos romanos. Por que lentamente? Se é tão mais fácil escrever os algarismos dessa forma que os algarismos romanos? Pois é, inicialmente, Joãozinho, faziam-se os cálculos com os algarismos indo-arábicos. Mas os comerciantes exigiam que os registros fossem feitos em algarismos romanos. Depois, exigiam que os registros fossem feitos por extenso. Aliás, vejam que esse hábito perdura até hoje. Quando alguém preenche um cheque, é obrigado a escrever o valor em algarismo indo-arábico e depois por extenso. Além disso, na data, o um mês tem que ser escrito por extenso. Nunca pensei que o zero tivesse causado tanta complicação. E tem mais, viu? Não falamos tudo o que o zero teve que enfrentar. Por exemplo, por volta de 1650, Pascal, o mesmo do triângulo de Pascal, afirmava que um era um número, mas zero não era. Na mesma época, a geometria analítica de Descartes era feita somente no primeiro quadrante e ele não usava o eixo dos y, porque também não aceitava o zero como número. Já Newton aceitava o zero como número e escreveu explicitamente os números inteiros são 0, 1, 2, etc. Bom, nada mal!